Fala aí galera, belezinha? Felipe Braçuca gravando um vídeo pra vocês aqui. Esse vídeo vai ser diferente porque tem uma convidada especial e nesse vídeo a gente vai falar sobre expressões do Nordeste. Da última vez que eu para pro Brasil, eu tava tão fissurado em aprender novas palavras, não em aprender, em captar as palavras que as pessoas estavam falando na rua, que tinha muitas vezes que as pessoas que estavam na fila de um banco, que estavam na fila pra ver alguma coisa, algum ponto turístico, e eles estavam conversando e eu ficava captando as palavras. Então apareceu muitas palavras do Nordeste que eu anotei para vocês e a gente vai explicar, tanto eu como essa convidada especial, a gente vai explicar para vocês de uma forma bem clara e, como sempre, se vocês já foram para o Nordeste, ok? Deixem nos comentários, perguntem. Cara, Felipe, eu escutei essa palavra e eu nunca entendi. Eu tenho que respirar um pouco. <risos> muitas pessoas aí nos comentários sempre estão se ajudando, ok? Então, beleza, vamos começar. Ok, esqueci uma coisa. Só para não esquecer, ok? Detalhe, se você é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, se inscreva no canal porque eu estou sempre publicando novas coisas. Tem muito material na internet para vocês aprenderem português com um nativo do Brasil e eu sempre vou explicar para vocês coisas que só seria possível aprender morando no Brasil, ok? A ideia é chegar no Brasil e quando você abrir a boca para falar português, as pessoas ficarem ficar impressionadas com o seu nível de português, ok? Como é que você aprendeu essas palavras sem morar no país, ok? Então, vamos lá, eu queria trazer agora neste momento ah! Raíssa, ok? Diretamente, diretamente do Nordeste, ok? Aqui na Austrália, eu estou vai na Austrália ver. nesse momento, tô fazendo uma, umas viagens por aí, conhecendo. Não conhecendo, né? Visitando o pessoal que eu conheço. E aqui está a Dita eu... Cuja, Raíssa. Não, essa não é Dita Kuija. Ok. Aqui, aqui está. Vai, vai! Aqui está... Tá. A minha tá, tá com problemas aqui pra gravar o vídeo, mas vamos lá, né? Aqui está... Nossa, Aqui está isso, ok? Pra me ajudar a explicar essas palavras, essas expressões. Então, a brincadeira vai ser o seguinte. Não olhe as Tô minhas pagando. palavras, ok? Eu separei 10 palavras, 10 palavras e algumas expressões do, do Nordeste, ok? E eu vou perguntar pra ela que é do Nordeste. E ela separou outras 10 expressões que eu não vi, ok? E ela vai me perguntar, é muito provável que a gente vai saber as, as palavras, mas aí o que vai fazer a diferença é como a gente vai explicar isso para as pessoas que falam espanhol, outras pessoas que estão aprendendo português, ok? Então, começamos o desafio. Yep. Beleza, ok, quem começa? Bora. Cara coroa? <risos> Sério? que é cara coroa? Que eu não sei. Cara, cara, coroa. Tá. Eu acho. Cara coroa? Cara, <risos> cara, ganha, coroa. Tá, beleza. Sem olhar. Ok, vamos lá, pessoal. Primeira palavra não pode olhar. Não tô olhando. Primeira tô, palavra, tá primeira palavra, Xalerá. Gol. Xalará chalerá é você babar a outra pessoa. Mas só pra quem fala espanhol, babar, ninguém vai entender o que é babar. Ah, tá. É, <risos> é bem-vindo à minha vida, ok? Explicando palavras em português. Tá, é você fazer muita vontade dos outros, pode ser? Ok, sei também, mas é. Mas é, assim, um quando, exemplo, um exemplo. Quando, quando você quer muito que uma pessoa goste de você, aí você faz muita vontade daquela pessoa. Tipo, a pessoa quer. A pessoa diz, tô com vontade de tomar um sorvete. Aí eu vou lá e. Aí, aí você vai lá e compra um sorvete, porque a pessoa quer tomar um sorvete, então toma um sorvete. Então, isso é chalerar, uhum. é babá, é. Babá, chalerar. É, é, qual era a outra palavra que você falou? Qual? Chalerar. Então, essa é xalerá, xalerá. Então. Chalerar. Qual é a sua palavra? Adu não, não era adular. Adular. Não. Tá adulando, adulando, não. fica adulando, chalerando. Fica. Ah, pode ser usado também assim, tipo, sua mãe tá lhe chamando pra comer, você tá lá assistindo TV. Isso foi minha infância. Você tá lá assistindo TV. Aí a mãe faz, filha, chega, chega. Chega, chega, chega, filha, chega. Filha, vem, vem, comer. Aí você faz. Daqui a pouco. Peraí, já vou, já vou, tenha calma, uhum. já vou, tá, tá acabando aqui. Venha comer, tá acabando, peraí, já vou. Aí seu pai olha pra sua mãe e faz, para de chalerar essa menina pra vir comer, que se ela quiser vir comer, ela vem, se ela tiver com fome, ela vem, ela tá comendo TV. É isso mesmo, ok? Chalerar <risos> é isso aí, ok? Você tá fazendo assim, tá chaleirando, tá pra mim agora. Eita. Vamos ver, agora é o desafio, vamos ver se o Felipe Azul consegue aqui. Guelar. é Guela alguma coisa é quando você rouba algo de alguém. Então se eu chego na casa de alguém, eu vejo essa moeda aqui que é da Austrália, Aí eu, cara, que moeda tão bonita, nossa, 20 centavos e é desse tamanho, aí eu Moedona. goelo a moeda, ok? Beleza, mas detalhe, cadê a moeda? Tá aqui, nossa. Você goela a moeda, sendo que tem um detalhe, goela como tal a gente também usa pra isso, ok? A goela, goela. mas é informal, ok? Você, a goela, Você ficou travado aqui na goela e tá, tal, não sei o que é. Você, Eu não tô olhando. Ok, ok, beleza, beleza. Ok, Próxima. Galera, outra coisa, que okay? Se não entender... Ah, outra coisa, por exemplo, vamos supor que você tá comendo alguma coisa. E aí eu vou lá e goelo sua comida. Uhum. Também. Também. Pegou assim, goelou minha comida, sim. pegou a, a comida. comida. Mas geralmente goelar tá no sentido de roubar, mas Pega eu não falo... Pegar algo, mas, E, e outra, coisa. outra coisa, goelar você não vai falar tipo, ah, goelar o meu celular. Não, é tipo, goelar você usa muito, tipo, entre amigos ali, fulano goelou não minha... Mas pra pegar, alguma pegar coisa. sem permissão. É, tipo, goelou, pegou, mas eu não falo, caramba... O ladrão goelou meu celular. Não, ok? Então, cuidado com o goelar é. e roubar. Tipo, tipo, goelar é tipo, pegar e não avisar, mas entra amigo, né? Não é tão como roubar, roubar, Golou. goelou. Não, mas né? pegar. Sabe aquele livro que você prestou lá pro seu amigo, né? Que tipo. ele nunca devolveu. Como sempre, né? Quem nunca teve um amigo goelou que recebeu um, vi um vídeo, recebeu um recebeu um, <risos> <risos> recebeu um livro, recebeu um livro, recebeu um livro emprestado, né? E depois nunca mais devolveu, ok? Uma pessoa encabulada. Encabulada. É uma pessoa tímida. Era eu criança, eu era, eu era encabulada. Tipo, eu chegava, não queria conversar com o povo, com as pessoas, porque eu tava encabulada, tava, tava tímida, tava com vergonha. Tava encabulada. He ou... Ou, ou. <risos> <Born. But. risos> okay. Ou, por exemplo, encabular alguém. Deixar alguém com vergonha. Tipo, uhum. minha mãe é profissional nisso. Vem <risos> assim. aqui, minha filha, vem aqui, acho minha que saiu um pouquinho ali. De <risos> Tipo, minha mãe, que é especialista nisso. Então, tipo, se minha mãe é, encontra uma amiga de muito tempo, aí me vê, ela faz, Ai, essa aqui é minha filha não sei o que. Aí e começa aí, a isso, falar. Ah, já fico. <risos> é, tá encabulada, tá encabulada. Tá é muito graça, encabulada, né? É muito encabulado. Isso acontece muito com as crianças, né, pequenas? Também. Ah, você tem um filho de 4 anos. Aí o moleque vai se, se esconder. Esconde. Nas pernas da, da mãe, assim. É o cara, mas é encabulado, né? Um bichinho, um é bichinho, um bichinho, né? Então encabulado. bichinho é encabulado. Next. Gasguita. Ah, não, não, não, não, não, não, não. Sabe quando você entra assim numa mesa com pessoa? Com mulher, né? desculpa aí, mas mulher é gasguita. Chega numa mesa assim, mulher tá conversando, aí é aquele bababá, né? Aí você fala, nossa, vocês são muito gasguita, então gasguita é ruído que tipo, um homem não é gasguito, né? Tipo, fala mais grosso, geralmente, né? Mas mulher quando tá conversando é aquele... Isso é uma pessoa gasguita, ok? Pensei que tu ia dizer que eu era gasguita. De vez em quando... Pensei que tu ia dizer tipo, de gasguita, essa pessoa. De vez em quando ela é gasguita. Ok. Sou eu, né? Eu. Eu não tô eu, tô, eu não enxergo daqui. Pinote! Pinote. Dar um pinote é dar um pulo. Mas é. Tipo assim, você se assustou. Tipo uma pessoa que gosta de assustar outras pessoas. Eu, inocente, aqui na história. Então... Felipe vive me assustando. Então de vez que eu tô lá quietinha na minha apreciando a paisagem, ele chega por trás, ei! Me dá um susto, eu dou um pinote. É um pinote. É um pinote, ok? que? O celular quase ganhou agora. Eu usava muito no Brasil, dar uns pinotes na festa. Ah, própria festa, dá uns pinotes lá, tá? Dá uns pinotes, tipo, brincar, tipo, bagunçar, É, mas pinote, pinote é pulo, é dar um pulo. É tomar um susto. Dá um pinote. Tá certo tomar um susto? Levar um susto? Levar, tomar um susto. Levar, não levar pra nenhum lugar. Tomar, também não toma. Se assustar. Enfim. É quando alguém te assusta, você dá um pinote. Dá um pulo. Pra mim? Brebote. Brebote era o que eu comia no colégio, quando... Espera agora tá ficando difícil. Quando eu pegava o dinheiro do lanche, né? O dinheiro do lanche pra comer a comida no intervalo. E eu não comprava comida de verdade. Eu comprava chiclete, eu comprava bombom, eu comprava chocolate, eu comprava chips, alguma coisa assim, batata... Porcaria, ok? Quando você compra brebote, é coisa... Comida não saudável. É, tipo, muitas coisas não são saudáveis, então você fala brebote. Isso é brebote, é comida pequena, aquelas coisinhas e tal. Não confunda tipo, com lanche, porque lanche é uma comida é menor, um sanduíche tal, uma maçã, isso não é brebote, ok? Brebote é porcaria, comida, é comida assim, tipo... É... Comendo brebote aí, esse menino só Como vive, besteira, só é vive comer... comendo brebote, por isso tá com essa é. barriga aí, por isso só vive com verme na barriga aí, não sei o quê. Essas coisas. <risos> Entendeu? <risos> uma coisa peba peba. Um troço que eu uso é peba. Um troço. Aí a gente tá explicando. A gente tá explicando peba, é a menina usa o um troço. Nordestina. <risos> eu eu gosto porque eu, eu sei espanhol, eu sei que o pessoal não, não entende esse troço. Gente, aí você não sabe porque você, aí tá aprendendo espanhol, porque você não sabe. Deixa eu explicar, eu sou muito nordestina. Então, <risos> não, não. eu uso muito a gíria da minha região. Então tem hora que que não dá, mas enfim, como é mas, a palavra? É peba, peba, peba. Peba é uma coisa que não é boa. Tipo. Sabe assim, ah, você comprou uma roupa bem assim, de qualidade ruim. E aí você faz, que roupa peba! Uma situação pode ser peba, peba também ou não? Uma situação pode ser peba. Ou seja, que não é somente uma coisa, coisa. situação. Também. Foi, você foi numa festa, a festa tava muito ruim. Tipo, você tava esperando um festão e foi uma festa super. Eu posso ser churuca Não. Eu não sei o que você explica, michuruca tá. é sem qualidade é também. É sem qualidade, é É tipo, é nah, muito michuruca é e tal. É peba, é uma coisa pequena, é peba, é peba, eu, ruim. Eu sei que o pessoal, muitas vezes, pergunta pros, pros brasileiros o que é tal coisa. A aí a galera explica, explica com, outra, com outra palavra que você não entende. Aí, aí fica nesse yeah. esse círculo, assim, vicioso. Mas deixa eu dar só uma pausa pra ver se tá gravando isso aqui. Não. <risos> tá gravando. <risos> não, tá gravando. Eu acho que ficou claro, né, pessoal? Peba é uma coisa sem qualidade, uma situação peba. muito peba. Muito peba, isso. peba. Ok, vou dar um extra aqui. Paia. Paia? É, isso é muito paia. Paia, mano. nossa, isso é muito, foi muito mó paia. paia. Foi muito paia. Ficou muito paia. paia. Aí o cara fala: ei, ei, olha isso aqui. Isso aqui. Paia, paia. Oi, então. Oi, <risos> então. Né? Tipo, porque um tipo. um tipo, filme. Paia vem de palha, né? Tipo, muito palha isso aí. Coisa palha. A gente fala paia. É? É, porque palha <risos> não tem qualidade. Tipo, é uma casa de palha. É, eu eu quero amigo. falar muito de palha, assim e tal, aí a gente fala palha. Palha. É, tipo, é como você fala, tipo, mulher, você fala mulher. Mulher. É, malhar, você fala malhar. Vamos malhar com o é pessoal aqui. O entendo. melhor é homem. Homem? Ok, no Nordeste a gente não fala homem, a gente Falou. fala Homem. Homem... Homem... Homem... Homem, deixa de beijar. Ok, beleza, parece com, com, com o sabão lá, homo. sendo que troca o o pelo i. Homem... Homem, Homem. deixa disso, Homem. deixa de coisa. tem que jogar esse... Homem... Homem, deixa de coisa, <risos> rapaz, deixa de coisa, vamos embora, vamos, embora. Vamos, vamos, vamos embora. embora, vamos embora, vamos embora. Pra Zeb? Tipo, minha mãe liga pra mim e quando ela pega a câmera, aí quando abre a câmera, eu tô fazendo assim... Fazendo assim, umas caras bem horríveis assim pra cara dela, e ela começa... Menino, deixa de prezep, deixa de, deixa de prezep. Prezep tá? é isso, ok? Fazer coisa tipo. Menino prezepero. Prezepero também. Pai, deixa de prezep. Ok, eu, eu chego num lugar com um amigo, esse amigo começa a passar vergonha. Fazer. Ai, fazer... eu não agredi uma, eu não agredi uma. Qual? É porque é a mesma coisa, então Qual? vou falar junto. Então vamos. Muganga também. <risos> Você fica fazendo muganga. Ok. Vamos supor que eu tô comendo alguma coisa e eu não quero fazer muganga de propósito. Mas eu começo a fazer. Fazendo assim com a boca, né? Deixa fazer muganga com a boca, come direito. Muganga. É, come direito, fazendo assim, com a boca. Muganga, presepe. Ou alguma pessoa que se veste assim, de um jeito todo esquisito, assim todo estranho. Você, você é um presepe. Isso é um presepe. Como é que o cara coloca uma camisa dessa nesse clima, não sei o que? isso é um presepe. Não, a pessoa bota assim, tipo, uma blusa de bolinha, uma calça xadrez é, e um tem tênis verde. Uma luz piscada. É, não confunda presépio com presépio, Presepio. ok? Presépio é como em espanhol, que é a coisa lá de Jesus lá no Natal, não sei o que, faz aqueles barangandã, barangandã, <risos> outra coisa, barangandã, faz barangandã lá, não sei o que, e você fala presépio, ok? Mas nesse caso é presépio. Presépio. Próxima. Se eu falar que uma mulher é rodada no Brasil, é o quê? Uma mulher rodada, a mulher já rodou, <risos> para muitas pessoas, tipo, ela já ficou com muitos caras. Ela já teve muitos relacionamentos. Ela Você já tá rodada, né? Ela Ou seja, tá como o que? Como? Como, como, como, carro. como carro. o carro? O carro já tá sim, muito sim. rodado. Sim. Já. Não, tá rodado. Tá já tá andou muito. muito tá já. muito usado, né? Assim, o carro tá muito usado, o cara. Já tá com 50 mil quilômetros. Né? E uma menina rodada seria uma menina. Kenga. Kenga. Tem, Kenga. <risos> Tem outra palavra em português também, Foi... Nordeste. Kenga é aquela mulher, posso ser a mulher da vida, uma puta, é uma puta, <risos> você coloca um bipa aí, é. uma puta, Já tem várias palavras, né? Tipo, tem muitas coisas pra se referir a isso em português, rapariga pode ser também, rapariga, rapariga. também, ou okay, que lembrando de rapariga no, no Brasil é puta Sim. e no Portugal é mulher bonita. Não sei se é mulher bonita É mulher bonita, é, mulher é uma bonita? moça bonita. É, ok. Ok, então é uma mulher. É uma jovem mulher. bonita. É uma jovem, é uma mulher, ok? Então imagina o português chega no Brasil e fala... Ai, rapariga! Nossa, não podia deixar de falar com rapariga <risos> como você. Vai, vai, vai, vai. vai. Não pode dar pra gravar. Sem mais pra desculpar aqui. <risos> tá. <risos> <Não>. <risos> ok, ok, ok, tá então é impossível. Então, final das contas, rapariga, puta, já sabem, tipo prostituta, essas coisas, pra você ficar ligado aí, ok? Não chegue no Brasil falando rapariga, a menos que você vai levar um realme tapa na cara. realmente sabe o que tá usando, ok? Se é realmente uma rapariga, se é, não, não é uma rapariga, Nem é uma rapariga aí, não sei o que, tá? Beleza. Peia. Levar uma pé. Pe... eu levei muita pé quando era moleque. Uhum. <risos> levar uma pé você, é você apanhar também, né? Você apanhou de alguém quando alguém bate em você, ok? Você, você levou uma pé Então o cara falando, o cara chegou lá na festa, começou a discutir com o pessoal e no final das contas, três caras se juntaram e deram uma pé nele, ok? Que também você pode, pode dizer como, o cara apanhou, a vítima, né? Tipo, o cara apanhou de três pessoas. Ou três claro. pessoas deram uma penha nele. Não é apanhar de pegar, tá? Não de é pegar apanhar. algo do chão. Porque não, também ficar. tem essa. Tem essa é. Apanhar também pode ser de pegar Sim. alguma coisa. Mas esse apanhar é. é apanhar de... de bater, de levar uma surra. Sem olhar. Então. Não, não dá pra ler. Então, quando eu era moleque, tinha muito disso, né? Se você fizer isso, você vai apanhar. Aí minha mãe pegava a sandália assim, colocava na mão uma havaiana. Hein? Assim, ok? Ameaçava assim, você vai apanhar, não faça isso não, ok? Então, você quer levar, uma peia? quer levar uma peia? Detalhe também, ok? A gente também fala em jogo se alguém levou ah. uma peia. Se eu perdi, como o Brasil perdeu. De que? 7 a 0 foi? 7 a 1. na Copa. Tá. O Brasil que? Levou uma? Peia. Levou uma peia, mano. Foi isso aí. Outra também que a gente tem no Nordeste, ok? É o verbo mangá. Que seria? Tirar onda. Que seria? Tirar sarro. Que seria? É tudo expressão que a galera não sabe se não fala espanhol, se não fala pera. português. Tira onda, tira, não, sal, pera, tira, a onda, tira a sal, mangá, é tudo expressão... Quer é... dizer, fazer graça. E aí, desiste? Não. Passei ponto pra mim? Não! Eu sei explicar. Não, pera. <risos> mangá, mangá. Dê um exemplo. Tipo, ah, a gente tá em tá um tal lugar... De... Alguém caiu. E aí você começa a rir da pessoa, se for que nem eu, ri e faz som de porco. Passando de porco. Então, então o que? Tô rindo da pessoa. Você tá mangando da pessoa. Você tá tirando onda da pessoa. Você tá tirando sarro tirando da pessoa. Tirando sarro também. É. Sim, tirando sarro. Então é isso. Tipo, é você rir de um... alguém. É você. O é que eu que explicar isso? Como é que era explicar? De mangar, você fazer graça de outra pessoa. Você fica, ah, caramba, você tem a cabeça muito grande. Ah, Ou tá... acontecer alguma coisa com você, você, você fica mangando. Ah, você tá mangando na minha cara porque eu, eu tropecei aqui, né? Segurei, buchudo. Ah, Ele tá mangando em mim. Ele é, tá tipo, mangando em mim. Tipo, hoje eu tava no, no, no, no trem aqui. E eu tava sentado, e tinha uma mulher que tava na minha frente. E ela tava rindo sozinha. Aí sabe aquelas horas que você pensa que alguém tá rindo de você? Aí eu olhei e o menino não tava escutando nada. Não tava com, com fone de ouvido. Não tava conversando com ninguém. Não tava nada. Tipo, tava só Tava rindo. Com altos escuro. Boa, é Aí eu tipo, cara, não sei se tem coisa na cara aqui. Eu tô com <risos> na boca. Ele literalmente <risos> chegou em casa e me perguntou, tô com alguma coisa na cara, não uma coisa estranha. Eu, não. Por quê? A menina tava mangando de alguma coisa. Eu tava lembrando de alguma coisa, não sei, mas eu fiquei intrigado. Próxima, próxima pra mim. Gaia! Levar gaia ou colocar gaia. É quando eu tenho uma namorada e eu fico com outra menina, ok? Dou uns beijinhos em outra menina. Enquanto eu tenho uma mesma, uma, uma namorada, ok? Então eu coloquei chifre, chifre, gaia, ok? Levou uma gaia, nossa senhora, isso aí já levou tanta gaia. Gaia. Ou seja, alguém que foi traído. Hum. Levou gaia, levou chifre, foi traído. Quem? O cara que foi traído, ele é conhecido como? Corno! Corno, ok? <risos> ah, você é o corno, né? É o corno. Então você não gosta de alguém, quer xingar a pessoa? Nossa, aquilo é um corno. É, Tudo certo. <risos> cuidado com esse xingamento. CORNO! <risos> ok, dá um dispense. Dá um dispense em alguém. É você não querer mais com a pessoa. É tipo... Tacar a pessoa. Está com a pessoa, tá com a pessoa. Desculpa gente, eu sou do Nordeste. <risos> <risos> eu tô com a pessoa aqui, eu tô com ela, não, eu tô com ela. Tá com a pessoa, está com taca a, a pessoa. a Tá cagou também. Tá cagou. Quer <risos> dizer, tá caralho. Tá cagou também. Então. então dar um dispensa seria, mas assim? Dar um dispensa é dispensar aquela pessoa, é tipo um... A menina vem falar comigo. E aí, felipe é Que tal, cara? Hum... Deu dispensa. Deu dispensa. Não quer. Seja, é... não, pim, pim, não quer perto. Não quero, ok? Sabe assim, aquele negócio de... Não se chega. Não chega perto de mim. Beleza. Próxima, pra mim. Cagado. O cara quando é cagado, mano, é um cara muito sortudo. Uma pessoa que tem muita sorte, ok? É engraçado, quando você fala uma cagada em espanhol, é uma coisa errada. em é português, português também. também. É isso que eu ia falar. É. é em português também. Então tem coisas que é um pouco estranha. Eu acho é, que é deve tipo... ter vindo, sabe de quê? De que é? De inglês? Não. De quê? É? Não, cagado. Não sei se aí também tem isso, gente. Onde vocês vão. Mas você <risos> sabe <sensação risos> que um pássaro cagou em você? Se ele fez cocô em você, fez fezes em você... Fez fezes, fez, cobrou fez. em você. Cobrou. Se um o pássaro fez cocôzinho em você, o povo diz, ó, oh, você é sortudo. Então pode ser que tenha vindo disso. Você é uma pessoa cagada, uma pessoa que levou muita cagada de pássaro. Pessoa cagada, uma pessoa sortuda. Uhum. Então o cara faz um gol assim no último segundo do futebol, segundo tempo. Pum, gol! Cagada! Cagada, mano. Nossa senhora, você é muito cagada. Mano, você é muito cagada, velho. Então, esse, é, em inglês também meu pessoal fala, tipo, that's the shit, man. É uma coisa. Mas não é, não é a mesma é. coisa. Não é o mesmo significado, mas. Shit é uma coisa ruim. This, that's shit. And that's, it's the shit. The part is the Sim, shit, man. É boa, é. É, ou seja, shit pode ser uma coisa boa é uma coisa ruim. Então depende do contexto, ok? Mas. mas. Lembre que cagado, porque tá assim. Tem contexto, né? Claro. Quer dizer, Carla fulano, fulano é muito cagado, ele é muito sortudo, uhum. mas também pode dizer, fulano tá cagado. Ah, Cagado de, de, de merda mesmo, né? Ele fez tipo, tá cocô não... nele mesmo Sim. e tá cagado. Sou eu agora, yeah. Ok, beleza. Uma pessoa quer é boca furada. Boca furada. Já escutaram a expressão, minha boca é um túmulo? Mulher, mulher, mulher. Fechado? Mulher, mulher que é boca <risos> furada. Boca furada, tipo, você me conta um segredinho, e aí eu faço, ah, não se preocupa, minha boca é um túmulo, vou morrer com esse segredo. Hum. Que esse segredo. Que esse segredo aqui. Vou morrer com este segredo. E aí, aí no outro dia... eu chego pra mim outra amiga e falo, mulher, tu não sabe o que fulaninha hum. me contou. Oh, então, meu. o que é que eu falo? eu falo? Pessoal, não fala isso pra rei, senão é ela meio... é tipo boca furada. Uhum. <risos> boca furada, ok? A gente... Fala alguma coisa e se escapa pela boca da pessoa. Quem okay? não consegue pegar com a boca. Não a boca fechada. Sai boca por tá aqui, Azinho. Sai por aqui as palavras. eu. <risos> Arrudei. Quando você me pergunta alguma coisa, vocês pessoal que tá aí na internet. Quem okay? me pergunta alguma coisa e eu começo a explicar, explicar, explicar, e eu fico dando volta, volta, volta e não, não vou direto ao ponto, ok? Eu fico tô arrudeando, eu tô tipo ah, eu tô enrolando, ok? Eu não sou direto. <risos> Ao tá ponto. Perdido? Você tá bem? Eu, Quer não... Uma eu não sou direto ao ponto, ok? Então uma pessoa que arrudeia muito para falar alguma coisa é uma pessoa que não é direto ao ponto. Vamos supor. Uma pessoa vai contar uma história, né? Aí você tem muito dessa. Vai contar uma história. Vai contar uma história que dá para contar em dois minutos. Ou em um minuto. Aí dez minutos depois termina a história. Aí é um detalhe daqui, dali, dali, dali, dali, dali, dali. dali, dali. Eu, gosto de eu gosto de entender tudo que aconteceu, eu gosto de então, então, então, então, então, então, dá muito arrudeio, muita rodeio, rodeio para contar as coisas, ok? Beleza? Uma catrevagem. Catrevagem. É tipo, uma menina feia, um dragão. Dragão? Um dragão. <risos> Parecia um, um... <risos> T-Rex. <risos> é uma pessoa feia, uma pessoa... Uma situação assim, eu vou pra uma festa, eu escuto muito isso no Brasil. Eu vou pra uma festa... Só e... tinha catrevagem. Só tinha catrevagem. Só tinha catrevagem. <risos> Tipo, catrevagem eu já, eu imagino, tipo, já é eu gente feia, é gente brega. Mundiça, é mundiça. mundiça assim. Ela... É tipo aquela pessoa, aquele povo que você olha e faz. Nossa Senhora, né? né? catrevagem, né? tem mulher feia, não sei o quê, né? Tem algumas maquiagens Dica, estranhas, tudo não assim. Não querem assim, estar né? perto de catrevagens. Hum. Não fique perto de catrevagens, ok? Mundiça! Hum, vai, ó, se, muitos de vocês aí, deixa nos comentários se vocês já foram em alguma festa que só tinha catrevagem. Catre o que tinha muita catrevagem. Nossa senhora, só tinha catrevagem nessa festa. E você olha assim, você dá um spinote de susto. Sabe aquelas festas que o cara vai assim, tipo meio estranho as festas, o cara olha assim, nossa senhora, o que é eu tô fazendo aqui? Porque <risos> eu saio da minha Ok, então, <risos> aqui... <risos> Isso aí vai para o vídeo, mano. Vai! Não! Próxima pra mim? Galega Galega, eu pensava que no Brasil todo mundo sabia disso. Eu também. O que é galego? Galego? O que é galego? Galego, galega. Uma pessoa branca, de olhos claros e cabelo loiro, ok? Cabelo claro. Se bem que eu não tenho cabelo claro, eu tô careca. Você não tem cabelo. <risos> tenho cabelo claro e o pessoal me chamava de galego. Ei galego, como é que tá? Fala aí galego. Ah, um eu aí. estou ruiva e até hoje o meu pai e meus tios me chamam de galega. galega eu de galega. sou blanquinha dos olhos claros. Ok, beleza. Então a gente tem outra palavra que eu pedi pedir para receber aqui, ok? Porque ela, eu acho que você explicou menos palavras, eu, eu peguei mais. A gente tem uma confusão aí nas palavras que a gente escolheu. Ah, eu tenho uma ótima. Qual? Arengar. Arengar, ok? Arengar é o que os irmãos fazem muito, ok? A gente briga, discute, ok? Tá arengando. Você só vive arengando, rapaz, só vive brigando, né? Mais ou menos é não, assim. Não, mentira, não é bater no corpo. Mas é arengar, <risos> é discutir. É. é Criança, é, é, moleque, tá. Pega o controle aí. Você deixa de arengar, rapaz, por besteira, tá arengando. Arengando. Mas, detalhe. Aí, se você morou no Brasil, ou se você tá no Brasil e escuta uns guris no Nordeste dizendo o que? Oh, mãe! Felipe tá arengando <risos> comigo! <risos> Será que o pessoal ainda fala isso no Que? Claro! Tá... É, que menino! Que é isso, rapaz? Oxi, oh, gente! É. Oxi, rapaz! Então, a gente fala arengar, ok? Arengar. Sendo que eu não lembro de usar com relacionamento, com menina, assim, ah, você gosta de arengar comigo... É. Não ah, será? Tipo, com assim, namorados, assim, tipo, você fica brigando comigo, besteira. Sim, fala, vamos para um brigando, casal né? que vive brigando, que vive discutindo. Vai mas assim. eles falam muito assim entre eles, tipo, arengar, você tá arengando comigo? Arengar, né? acho que é mais pra criança. É, mais pra para jovens. Mas você assim, pode dizer jovens. assim também, nossa, fulano e beltrano só vivem arengando. É, só vivem brigando um... Bringando. Br eu dá, só dá, brigando. Dá, dá pra entender totalmente, sendo que eu não escuto. Tá? É, geralmente a gente tá brigado, a gente brigou, a gente não é não, tipo a gente arengou. Não arengado. Não não. arengou. A gente não, arengou, né? Arengar. É porque assim, arengar você usa mais quando você é criança. Conclusão. Então vocês vão usar muito pra se referir a criança, ok? Tipo, criança arengando. Menino, novo, criança. Adolescente os também. Ficar arengando. Também, fica arengando aí com besteira. Tipo, assim. Ah, tem outra ótimo. Cara, a gente não vai acabar esse vídeo aqui porque tem uma lista gigante falando nisso. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos explicando essas expressões, tem muitas outras expressões e eu estou pensando em fazer um material focado em expressões do Nordeste, ok? Para vocês que estão aprendendo... Es... Espanhol. <risos> que vocês estão aprendendo português. Para vocês que estão aprendendo português, ok? Então deixe no comentário aí se vocês gostariam disso, ok? Mais material explicando expressões do Nordeste, porque eu escuto muito o pessoal conversando comigo na internet. Felipe, eu estou aqui no Nordeste e eu não entendo muitas palavras. O pessoal fala, além de rápido, corta as palavras e usa muitas expressões. Então são três pontos que mata a compreensão da galera, ok? Então, ah, detalhe. Então, Até pra mim, tipo, eu tô aqui na Austrália e encontro muita gente do Sul Sudeste. Uhum. Então toda vez que eu tô com o pessoal, eu sempre jogo alguma gíria do meu estado e o pessoal Aí, tá fica aqui. tipo, que danado é isso. Tem coisa que eu penso que todo mundo entende tem coisa que eu penso que é só do Nordeste. E que é todo mundo. É, ao contrário, tipo, eu pensei que era só aqui, não, isso é no Brasil inteiro. ou Tipo, eu pensei que era em todo o Brasil. Não, nunca escutei isso. Então, a última aqui pra finalizar, ok, galera? Ah, isso aqui, o último desafio, ok? Vamos ver se... Qual? Como é que tu não colocou essa? Qual? Nossa! Qual? Aqui tem muitas, aqui tem muitas. Qual? pantin Fazer pantin nossa, mano. Tá fazendo oh, pantin tá fazendo... Nossa, como é que eu escrevi pantinho? Quer explicar? Eita, que eu lembrei de outra agora. Qual? Massada. Massada, ok. Ok, eu explico massada, Sou você explica o pantinho. Eu explico. Pantinho, você explica. Não, massada, você explica o pantinho. Tá, massada. Explica o pantinho? Tá. Ok, trato feito, galera. Beleza, okay, porque pantinho não sei nem. Como é que eu explico pantinho? Tô pensando aqui, não Não, não entra aqui. Eu não. explico pantinho. E eu explico massada. quando a pessoa tá dando massada, é quando tá demorando pra fazer alguma coisa, ok? Então, mulheres, outra vez, quando começa quando assim a arrumar, né? O cara tá lá, o namorado esperando a menina, vamos lá, meu amor, vamos embora. Aí começa a demorar. Peraí, peraí, eu tô fazendo tal coisa, eu tô fazendo não sei o que. Blá, blá. Nossa senhora, daqui a pouco vai começar o filme lá, não sei o que e tal. E fica dando maçada, ok? Isso é da maçada. Agora. Fazer pantinho é uma pessoa que é muito cheia de frescura. É hum. cheia de pantinho. É cheia de pantinho. Pantinho, frescura, ninguém entendeu nada. Ah, eu, tá. como falante eu espanhol, falando se eu fosse falante espanhol, não entenderia ah, nada. Tá. Frescura hum? é, uma pessoa, é, tá. é uma pessoa que, que escolhe muito. É uma pessoa que. É problemática pra fazer as coisas. Isso é frescura. Frescura. E que é pantinho também, é cheia de pantinho. Mas pantinho é tipo. Então, cheia de pantinho, <risos> cheia de frescura. Do tipo, ah, eu faço, Felipe, Felipe, vamos. Vamos, vamos descer ali bem rapidinho. É, e aí ele faz, ah, eu tenho que trocar de roupa, não vou assim. Fala, não, deixa de pantinho, a gente vai só ali embaixo jogar o lixo. Deixa de pantinho. <risos> Cheio de pantinho. Eu não sei nem. Nossa, mano, faz muito tempo que eu disse. Mas a gente não diz tanto pantim, a gente diz pantim. Porque não é outra isso, coisa mano. do Nordeste. A gente meio que come o final de algumas palavras. Eu comprei um carrinho. Um eu comprei um carrinho. Eu comprei um carrinho. Eu comprei. Vou um tomar um banhinho. Um banhinho. Não, banhinho, banhinho. Tem, tem tem mais, um banhinho, um banhinho. banho. Tem mais, tem mais. Eu vou espirrar. Já Já não vai mais espirrar. <risos> Então, ok, a Raíssa vai explicar outra pra vocês, ok? Que ela tá emocionada gravando esse vídeo falando expressões do Nordeste. Porque faz tempo para eu quero gravar esse vídeo. É verdade. Essa garota aqui, ela, tipo, já me pediu várias e várias vezes pra gravar vídeos sobre as expressões do Nordeste. Então, vou dar outra oportunidade pra criança feliz explicar o que é outra palavra, ok? Pra vocês, que é a palavra... Enfadar. Infadar. Mas deixa eu explicar uma coisa do, do entusiasmo com esse vídeo. Hum. A gente tentou gravar esse vídeo quando eu fui visitar ele na Colômbia, hum. quando ele foi me visitar no Brasil, e ele estando vindo me visitar agora na Austrália. E ele vai embora daqui a algumas horas e a gente hum. não tinha gravado esse vídeo. <risos> Aqui estamos, ok. Então explique pra galera. Ok. Enfadada. Enfadada é quando você está cansada, exausta, Sabe quando você passou o dia na piscina, uhum. é, no sol, entrando na água, ou então, tipo, trabalhando muito, muito, muito. Você chega em casa de noite e faz, nossa senhora, eu tô enfadada, eu só quero minha cama, eu só quero dormir, tô morta. Ou seja, cansada, enfadada. né? Tô enfadada. Geralmente o pessoal Exausto. fala quando sai de algum show, chega de viagem, nossa, eu tô muito enfadada da viagem, eu quero dormir, eu quero descansar, ok? Galera, é isso aí. Valeu, a gente terminou aqui, eu não sei quantas expressões a gente explicou, mas eu vou organizar aí pra vocês da forma mais clara. Veja na descrição desse vídeo, ok? Queria deixar um comentário também aqui, diferente aqui, que vocês não sabem ainda, mas essa é a primeira vez na vida que eu gravo um vídeo com algum parente meu. Raíssa é a minha irmã, ok? Ela tá morando aqui em Cid... Em, Cid... em Melbourne, na Austrália, que eu acabei de voltar de Sydney Cid... Ela tá morando aqui em Melbourne, na Austrália, e eu vim visitá-la, ok? Durante alguns dias, duas semanas mais ou menos, por aí. Já fazia muito tempo que a gente <risos> tinha se, se encontrado. Ela me visitou na Colômbia também duas vezes. Colômbia. Mensagem pra galera da Colômbia! Amo a Colômbia! <risos> Amo paisas! Paisas, vamos dizer paisas? Paisas, las paisas. paisas. paisas. La colombianos! Ah, colombianas! Posso mandar um beijo pra. pra. pra já sei, <risos> sim. Paola, meu amor! Um beijo, um beijo, um beijo, saudades enormes. Essa menina, eu falo muito da Colômbia, porque eu gosto muito da Colômbia. Foi um país que eu vivi durante muito tempo. Ela, ela visitou duas vezes e ficou maravilhada com o país. Gente... Comentário, brasileiros não fiquem com raiva. Mas eu vim para a Austrália, eu trouxe minha camisa da Colômbia. Não eu Brasil. Eu trouxe minha camisa do Brasil. É isso aí, tá? É isso aí. Isso, isso de, tipo, caramba, eu sempre falo, você não escolhe o país que você nasce. Então, cara, se você gosta mais de outro país, por que não? Não, tá mas bem? olha, eu amo o Brasil, tá, gente? Mas não, é porque também. a Colômbia, tipo... É diferente, tá Nossa. ligado? É tipo... É muito bom, eu gosto muito da Colômbia e inclusive eu tenho e novidades, novidades para a galera da Colômbia, muito em breve aí, ok? Então fique ligado no canal. Então Raissa, brigadão por participar do vídeo. Oh. Daqui a pouco eu vou embora, já tenho ali a minha mochila tá pronta, já ali um montão de coisa. E não sei quando é que eu vou ver lá outra vez, mas pelo menos ficou gravado aí o registro né, desse vídeo explicando as hey. expressões do Nordeste do Brasil, beleza? Quer deixar um comentário aí para os seguidores do canal? Você já deixou para a galera da Colômbia? Se quiser deixar um comentário para pessoal. Melhor jeito de aprender português: <risos> fazer a propaganda não vai, do não irmão. Não, fazer essas coisas, né? não, mas é sério, porque eu, eu adoro aprender línguas também e eu acho difícil encontrar uma pessoa que tem uma metodologia bacana. Daquela é babadinha babadinha do irmão. <risos> é, eu, eu gosto também de ensinar muito português, ela sabe. Tem muito material, ela tava vendo aqui o, Apreendi, a lista. Eu né? aprendi espanhol por causa dele também, é, mas tu... foi na marra. Na, na marra, marra. <risos> outra expressão, na né? marra. foi na, na, na força lei, ok? Então, galera, o vídeo ficou bem extenso, ok? Valeu se você ficou até o final, grande abraço, até o próximo vídeo. Por favor, se você tá aprendendo português, deixe os comentários, recomenda esse vídeo pra galera, eu sempre falo pra vocês, dá o joinha aí embaixo também, por quê? Tem muita gente que quer aprender português da mesma forma que você tá aprendendo agora. Então se você, caramba, eu tô aprendendo aqui com o um cara, gostaria de recomendar os vídeos dele para outras pessoas. Recomenda na internet porque a galera agradece, ok? E eu também, claro, vou agradecer um montão e vocês serão beneficiados com mais vídeos que eu vou gravar pro canal. É. Beleza? Então, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Daqui a pouco eu vou voar Nova Zelândia. Valeu, galera, valeu. Tchau, tchau. Mas. E aí, rapariga, tudo bem? Yes! <risos> <risos> <risos> beleza, beleza, já deu pra pegar. Não, vai, vai, Não. vai. Não.